Ei pessoal? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre elementos coesivos. Elementos coesivos são elementos usados para a coesão. Os elementos coesivos são encontrados durante todo um texto. Os elementos coesivos são responsáveis por conceder uma sequência lógica e evitar a repetição cansativa de termos. Mas espera lá, Antes de a gente começar a aula, eu sei que, provavelmente, vocês estão estranhando a quantidade de vezes que eu falei elementos coesivos, não é mesmo? Sei ainda que essa introdução pareceu um pouco estranha, um pouco sem sentido, com frases que não se conectam. Pois é, na verdade, é exatamente sobre isso que vamos estudar na aula de hoje. Os recursos possíveis e utilizáveis em textos para torná-los mais coesivos, menos repetitivos, e com uma sequência lógica de acontecimento, assim, facilitando a nossa leitura e entendimento. Para nos auxiliar, vamos analisar um artigo muito interessante sobre o homem à lua. Em 1920, New York Times ridicularizou a ideia de foguetes espaciais. O filme O Primeiro Homem, do diretor americano Damon Chazelle, que descreve a história de Neil Alden Armstrong, astronauta e engenheiro aeronáutico americano, e o primeiro homem a pisar na lua é incrível porque nos ensina várias lições. O astronauta americano passou inúmeras dificuldades, insucessos e dramas pessoais, perdendo uma filha ainda criança e amigos próximos na sua jornada até o histórico pouso da Apolo 11, em 20 de julho de 1969. Armstrong, ao pisar no arenoso solo lunar, falou a célebre frase: um pequeno passo para o homem um grande passo para a humanidade, e ele tinha razão. Ao ler esse primeiro parágrafo do texto, notamos que possui uma sequência de acontecimentos e está escrito de forma fluida, evitando repetições e com uma sensação de continuidade. Para isso, o autor utiliza diversos elementos coesivos para a construção eficaz do texto, como alguns tipos de pronomes, substituições, referências e elementos coesivos sequenciais. Por exemplo, o pronome relativo que, ao qual está sendo usado para se referir ao nome do filme. Deste modo, sabemos que o que descreve a história de Neil Armstrong é o filme O Primeiro Homem, e o pronome destacado é responsável por evitar a repetição desnecessária do nome do filme. Continuando o texto, é possível perceber que o astronauta Neil Armstrong é citado diversas vezes, mas sempre através de elementos coesivos com a função de impedir que o texto se torne cansativo e robótico. Assim, utilizando características para se referir a ele, como o astronauta americano, ou o uso apenas de seu sobrenome, Armstrong, e até mesmo o pronome pessoal do caso reto, ele. Deste modo, todos se referem à mesma pessoa. E vocês sabiam que os elementos coesivos referenciais não apenas podem se referir a algo que já foi dito, como também antecipar o que ainda não foi? Pois é, para exemplificar, vamos continuar analisando o texto nesse trecho que fala sobre o cientista Konstantin Tsiolkovsky. Tsiolkovsky não tinha os meios para construir um foguete, mas estabeleceu a base teórica para quem pudesse fazer, como os engenheiros de foguetes Robert Godard e Werner von Braun, o último, um rico filho de um aristocrata alemão. Agora, vamos grifar dois elementos e entender ao que eles se referem. Primeiro, o pronome relativo quem. Lendo o texto, entendemos que o astronauta que pôde construir um foguete não foi o Tsiolkovsky e sim Robert Goddard e Werner von Braun, ou seja, astronautas escritos após o elemento coesivo. E, portanto, a palavra quem está se referindo a algo que ainda não tinha sido escrito. Ainda neste trecho, temos também o termo o último, e ele se refere a qual dos astronautas? Seguindo a sequência lógica do texto, percebemos que o último astronauta citado é Werner von Braun. Desta forma, conseguimos entender que a expressão último se refere a ele, e assim, essa expressão faz referência a algo que já foi escrito. Esses elementos coesivos possuem um nome específico para essas situações. Chamamos de anáfora, o que se refere a algo anterior, e de catáfora se referindo a algo posterior, ou que ainda vai aparecer no texto. Então, podemos dizer que o pronome relativo quem, já que se refere a astronautas que ainda não apareceram no texto, assim os antecipando, é um termo catafórico, ou uma catáfora. Já a expressão o último, como se refere ao nome de um astronauta que já foi descrito no texto, é um termo anafórico, ou uma anáfora mas não só elementos referenciais são responsáveis pela coesão, já que, além de não ser repetitivo, o texto também deve ter uma sequência clara em sua escrita. Como no próximo trecho do artigo. Em 1920, o importante jornal americano The New York Times ridicularizou Robert Goddard quando soube. Os editores do jornal imaginavam que o foguete precisava da atmosfera externa para reagir. O jato do foguete empurraria o ar para trás e seria, então, empurrado para frente. Na verdade, porém, o jato reage contra a estrutura do próprio foguete. O jato empurra o foguete para frente e, em reação, é expelido para trás. Quando lemos, percebemos que ele possui uma sequência bem clara. Para essa construção coerente e fluida, o autor utilizou conectivos que expressassem o sentido de cada oração. O primeiro parágrafo Começa datando um ano, em 1920, dando a ideia de tempo. E, posteriormente, escreve que o New York Times ridicularizou Robert quando soube. Ou seja, esse quando também se refere ao tempo e ao ano que já foi citado anteriormente. Dentro desta nota, mostra a opinião dos editores com o uso do conectivo então, dando a ideia de consequência. Assim, por consequência do foguete empurrar o ar para trás, ele seria empurrado para frente. No próximo parágrafo, é dito que a ciência provava algo diferente do que os editores imaginavam. E o que está ligando essas duas orações através da oposição de suas ideias é a palavra porém, que é uma conjunção adversativa responsável, neste caso, por mostrar que a opinião dos jornalistas era contrária à confirmação científica. Então, através desses conectivos, o texto se torna coeso, com todas as informações conectadas e sem nenhuma mudança abrupta de assunto ou de tempo. Portanto, é possível notar que para um texto ser bem construído e bem elaborado, é preciso evitar a repetição de termos com o uso de elementos coesivos referenciais, como pronomes relativos, demonstrativos, pessoais, entre outros, que são capazes de se referir a um termo anterior a ele, que é o caso da anáfora, ou a um termo posterior, antecipando o que ainda aparecerá no texto, sendo assim uma catáfora. E também de elementos sequenciais, como as conjunções, para construir uma sequência lógica de acontecimentos e inferir circunstâncias para elas. Então, agora que já conhecemos esses recursos, vamos encerrar a aula retomando um pouco da nossa introdução, mas de forma coesa. Na aula de hoje, falamos um pouco sobre os elementos coesivos, que são recursos encontrados durante todo um texto, responsáveis por conceder uma sequência lógica e evitar a repetição cansativa de termos, contribuindo, assim, para uma leitura e compreensão mais fácil e agradável. Então, é isso, pessoal! Espero vocês no nosso próximo encontro e até lá!